Fala galera do trabalhar em casa ganhando. É, este é o meu terceiro vídeo que eu vou te apresentar. Eu te apresentei primeiro um negócio para você trabalhar na sua casa vendendo coxinhas, salgados, risoles, esfirras, mini pizzas, uma série de salgados. No segundo vídeo eu te mostrei consertos de celulares, um ótimo negócio para quem está começando, para quem gosta de trabalhar com celular, consertos e manutenção. As manutenções são baratas, não são caras e você pode trabalhar com isso. Nesse terceiro vídeo, eu quero te falar você que está querendo trabalhar com internet, tá bom? É, trabalhar com internet é simples, é fácil, mas demanda de conhecimento. Você tem que saber, por exemplo, todo é, você pode começar a trabalhar na, na internet como afiliado de produtos digitais ou produtos físicos e obter lucros com isso, tá? Você pode obter lucro de duas formas Primeiro, você pode é, com venda de produtos digitais ou físicos ou ainda dependendo se você tiver um blog se você tiver é, um site bem ranqueado, se você tiver é, um mini site, se você tiver um canal do Youtube você também pode é, ou vários canais do Youtube como eu tenho, eu tenho oito canais do Youtube é, você pode também é, trabalhar com Google Adsense, que é o programa de afiliados do Google, onde você não precisa vender nada. Simplesmente você só precisa postar conteúdos e ali é, ranquear os seus vídeos, seu site ou seu blog, tá ok? Então, eu quero, se você tem intenção de trabalhar com internet de maneira certa, honesta, é, clara e direta, então eu quero te apresentar o Fórmula Negócio Online, que é um curso que tem mais de 250 aulas onde ele te mostra de passo a passo tudo que você precisa, tudo que você precisa para aprender a trabalhar com internet. Você pode até não fazer tudo que lá está exposto, mas você pegando, por exemplo, só a parte do YouTube ou sua parte de Facebook, você já pode ganhar dinheiro com isso, tá? Então isso é muito importante, muito interessante. E eu quero recomendar para você o Fórmula Negócio Online, tá? Se você está interessado em trabalhar com internet, como trabalhar com internet, como ganhar dinheiro, como vender produtos pela internet, então esse é o passo a passo que você precisa. Fórmula Negócio Online. Clique clica no link aqui embaixo, tá? Onde você vai encontrar todas as informações que você precisa e necessita para tocar esse negócio aí na sua vida. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até mais.